Fala galera, beleza, estou voltando aqui com mais um vídeo, dessa vez galera tá vendo... Mano, faz um tempo já que eu não trago esse conteúdo aí É provando novos energéticos aqui rapaziada, tem novos energéticos aqui Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz no, no esquema do Monster, fechando o óleo olho, Os olhos, olha, fechando o olho e tentando adivinhar qual que é o Monster Vou fazer o mesmo esquema Então rapaziada, já deixa o like aí, estamos voltando com essa energético aí Deixa uma sugestão aí, qual é a energia que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. Que eu e o Thiago vão estar tá trazendo. Bora lá, rapaziada. Eu já provei quase todos aqui. Esse daqui eu já provei. Esse daqui eu já provei. E esse, esse, daqui, é, esse daqui eu já provei. Esse daqui, o único. Os dois aqui que eu não provei foi esse daqui. Então vai ser difícil aí de adivinhar um pouco. Bora lá. Vamos provar aqui, o Thiago vai estar colocando aí pra mim Colocar um aleatório eu vou, aqui eu pra só você Só vou botar a mão aqui no copo não isso é copo. Tá aqui o copo só pra, Vou botar um aleatório tem aqui. Que botar aqui O copo tá filmando? Tá filmando, tá filmando Opa, tudo Deixa filmando. eu escolher um aleatório, baixa o zóio aí Não, tô baixado, só tô botando pra não. cima pra botar a boca Botando pra cima aí Já deu? Deu Deu nada, Zé Deu? Pode tomar Aí, pega Ué, bota um pouco, pô. botei tá saca... nada. Porra, aí é sacanagem. <risos> mano. É que nem o um trouxa aqui, mano. Não botei nada, eu vou escolher um aqui aleatório. Olha pra baixo, Zé. Não olha pra cima não. Olhar pra baixo daí, dá pra mim. Mas eu acho, tô com o olho fechado. Porra, esse é bom, hein? Chazinho. Esse é o verde. É, né? Não é não? Como não, não, pô? É o verde cinza. Ah, tô aqui me engana, pô. Engano. Esse daqui é o verde. É o verde, né? Tem que tomar é, tudo. Tem também. que botar. Tem medo de tomar daqui é tudo, Esse daqui eu provei várias vezes, ó. Esse cara roubando aí, já provou. Já tomei já. várias vezes aqui, eu nem vi, pô. Nem vi, porque eu senti o gosto de limão aqui. Chazinho. Chazinho de limão. Mas é isso aí, tem medo de tomar aí. É. Que esse, é, provar, ch rapa, esse é, aí. é chazinho, ó. Toma aí, ó. Mano, caneca bonita né rapaziada? Na moral, comenta aí que vocês acharam da, da caneca Esse vídeo é engraçado porque começa, eu começo com um sono e depois eu fico elétrico É muito elétrico Muito elétrico Galera, o Raul não acertou porque eu sou daltônico e aquilo ali é laranja Eu achei que era esse, eu esse achei que era verde ele achei que era esse parecido Mas gostei mano, gostei <risos> desse eu de pêssego de Eu nunca tinha tomado esse de pêssego é, é bom, bom É bom, é bom Ele é bom, aproveita também Não é tão azedo nem tão forte, calma aí Já botou? Não, eu vou botar agora, calma Hum, já voltou. Tá, deixa eu escolher aqui, galera. Rapaziada, já vai deixando hum. o like aí, se inscrevendo no canal pra ajudar mano. a gente a gente comprar mais. <risos> Deu? Deu. Tô ouvindo barulhinho. Olha isso. Pode tomar. você hum. tem cara é do azulzinho, né? Será? É, o azulzinho. Será? Não, não, não, não, não. retiro, retiro e é o branco. É o é branco? Você acha que é o branco? É o branco. É? Tirei. Não, errou, é o azul. É esse aqui, ó. Ah, eu tinha botado a primeira vez, mano. Eu perguntei pra você se era de verdade ou não. Você desistiu e agora Caramba, é mano. o branco. Errou, ele errou, mano. É que o branco Apertou tem coisa o... parecido, Aí vai misturando sabor. Errou duas aí. a princípio, porque eu falei Dois que era é verde ruim. e não era verde, não. Tá 2x1 2x0 2x0 Que você que esse errou que... aqui? Você falou que era o verde? Ah, era o laranja? Eu que sou ruim Eu que sou daltônico. É é tá alto é. É. agora? Já foram quantos? Dois? né? Foram dois até agora é, Foi esse galera e esse por enquanto 2x0 pro bem. Thiago hein Por enquanto pra mim tá 2x0 hein Vamos ver se ele acerta esse agora Esse é fácil, Eu duvido ele não acertar Deu? Não Eu peguei errado Fatura lá. Eu pegar o um monstro ali em cima. Ah, então. A chiqueira tá cheia, tá? Calma aí. Edu? Não. Não gostou desse? Que negócio é esse, Thiago? Não sei. Tá, qual que é as cores que, eu, que tem aí mesmo? Tem. Cara, vai perguntar a cor pra mim, é triste, né? Mas tem esse roxinho, o branco, o laranja, o verde, o vermelho e o. Tem o laranja. azul. Hã? Tem laranja, o vermelho. Tem o laranja ali. Tem o laranja ali que tu tomou de pêssego. Mano, não sei, vou chutar. Chutei. Tem muita cor, tá muito misturado no gosto. Tá nada, esse Mas gosto. Eu acho o branco. Branco? É. Você tem certeza? Não, não. Não, não Tem certeza sim? Não, não, calma aí. Acho que é esse aqui, ó. Calma aí. É esse aqui. É esse do meio aí que? É. É, acertou, Zé. Acertei? Acertou. Caralho! Esse ele tem gosto de, de cereja ele é bom. Pô, bom pra caramba. Ele é bom, ele é bom. Eu gostei mais desse daqui. É, esse aqui é gostosinho, ele parece chá de pêssego. Muito é, bom. É, chá, gente. O, o melhor, mas o melhor pra mim do monstro é esse aqui, mano. Esse daqui é muito bom. Pode misturar os dois, né? Fechou então, vou misturar os dois. Não, se ainda não. Quiser, vou esperar um pouco para você provar todos, que já tá tudo misturando dentro do ah, copo já. Já tá tudo mesmo. Então, <coughs> então, galera, agora eu vou escolher Deus, um aqui Deus. que já não foi, porque esse foi, esse foi, esse foi. Isso, só por enquanto. Agora eu tenho três para escolher. Olha, para trás ali, Zé. Eu tô olhando para trás? não Olha ali, olha o que tem na parede. O que? Nada. Fala pra olhar pra trás, pô. Olhar como? Deu? Bora, pra tomar. Tá virado? Ah, não. Tá, tá certo. Tem que tomar sim, rapaziada. Tem que tomar Com a, a, a agulha aqui dentro. Tem que ter um negócio dentro dela aí é difícil tomar. Hum. Tinha um gosto de pêssego aí. Pêssego? É. Você tem certeza? É. É. Olha o de peso? Eu posso repetir, hein? Lembra disso? Sim, sim. Mas é o de peso. O roxo tá aqui, de peso. Qual cor? Laranja, verde, vermelho? Esse daqui, ó. É esse aqui? É. Você tem certeza? Esse daqui misturaram com esse daqui, eu acho que. É. Hum. Não, ó. Oh, Vou te dar uma dica: eu não misturei nenhum. É um só. Então é esse aqui. É o laranja? É. Olha, infelizmente você errou, velho. Qual que é? É esse verde aqui, ó. Puta, né? merda, Mas tinha um gosto de pêssego, mano. Tinha nada? Tinha sim, experimenta aí pra nada. tu ver. Deixa eu ver se tem. Ele é de maçã verde, velho. É, mas é bom. É bom, é bom. Eu Gostei. Esse aqui é o melhor que tem. É um dos melhores que tem? Mas eu gostei desse daqui também. Esse é bom, esse parece... é chazinho, né? Chá, bem leve. Bem levezinho. Parece que eu tô tomando chá de... Tá bom Mila, pra dormir. Pra dormir não, pra acordar. Vou botar a mão na xícara aqui pra... pra ele não errar a xícara, né? É, tá certo. Então galera, falta só esses dois aqui, ele ainda não sabe. A gente sabe cinco as que faltam. E aí a gente vai ver depois no final se a gente mistura todos eles pra ver o sabor que vai dar. Mas né? vai dar o um sabor loucura, hein? Ah, vamos ver o sabor loucura. Por sabor loucura. O Nidurite, Salamim, escolheu, tipo, escolhido dois... foi você. Pode tomar. Tem que virar assim. Mano, é muito estranho essa caneta. Os caras fizeram errado o bagulho. Pô, aí tá fácil, pô. Qual que é? É o de uva. De uva não quer dizer muita coisa, é qual? É o de uva só. De uva só? É. Mas que cor? É roxa. É, não tem muito como errar, né? é roxo mesmo. Esse tem um gosto muito forte, ele muito é, forte até é muito a cor forte. dele é a não cor tem como de uva. É. É. Esse, esse daí, o que mais tem gosto forte é esse daí, o, o gosto de vitamina C também. Vitamina é o laranja. C. Laranja. É, o laranja. é, o laranja tem muito gosto forte. Daqui, apagado, esse daqui, ó. Aqui são mais fraco que tem. O resto vai... é tudo forte. Agora eu vou fazer ele provar esse branco, ele não precisa estampar o lábio, porque eu vou colocar igual, porque é o último que sobrou. É o um finalzinho de outro ali. Mas o branco ele já conhece. Eu já conheço o branco, como eu já falei, é um dos meus preferidos também. Que ele é sem açúcar, tá ligado? Então ele não é tão doce. O problema do, que eu não tomo muito mousse é porque ele é muito doce, então... Ah, aqui faltou o verde o original, porque o original é um dos mais doces, né? Mas tem esse aqui que eu acho um dos esse mais doces. Esse aqui é sem açúcar, né? Esse, esse eu não sei se é sem, sem açúcar, mas esse aqui é um dos mais doces. E esse roxinho também é um dos o mais, mais doces. O mais de boa, que não é tão doce, é esse aqui, ó. Ah, não, esse é o único que é o de boa né, no caso. Que é o mais tranquilo, aqui tem... pode tomar é, esse tem... daqui como se fosse chá normal, tá ligado? É um chazinho de lado. Isso aqui, agora... é chão Vamos ver se a gente pega um copo transparente pra misturar isso tudo aqui, pra ver se, que vamos, cor vamos, que dá. Vamos pegar, agora vamos Bora lá então. Bora lá rapaziada, vamos misturar todos. Rapaziada antes de misturar todos, já deixa o like aí. Já comenta aí o que vocês acharam do vídeo, comenta aí se vocês já provaram aí. Ah rapaziada, também comenta que a maioria deve morar em cidade grande é que aqui, aqui na nossa cidade aqui, não tem muito, muito, muita variedade de energético comenta aí vocês que moram em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais comenta aí qual energético, qual tipo de energético tem aí na, sua, na cidade se é no Monster ou Red Bull e bora lá, é, bora lá então provar todos aí Thiago, vamos começar por qual primeiro? vamos misturar na verdade todos né, Esse vamos tá de colocar... Tipo... Vamos colocar os que tem a cor mais não, vamos colocar os que tem a cor mais é cor, diferente. Mais neutro, mais é. neutro. Não, não, os mais diferentes primeiro. Esse, esse que esse tem aqui? uma cor vermelha forte. Esse daqui é esse vermelho. É ah, um vermelho forte. Deixa eu ver. Hum. Tá bom, tá bom? Não, é muito pode demais. Então bota aqui na pouquinho. outra xícara. Vou fazer aqui uma experiência de química. Experiência de química, Ele pega. Vou mostrar um monte de.. Aí cores pega diferentes. pode, explode. Colocar esse aqui, o roxinho, que é um Coloca, pouquinho mais forte também. Mano, já imagina que se explode bagulho. Imagina que se explode. Deu. Pode mandar mais um pouco. Aí tá bom, tá bom, tá bom. Agora eu coloco é esse, esse da... chá aí, o chazinho, o chazinho. Esse daqui, esse daqui é qual? Eu acho que é verde. Não. Ele é verde, sim. Mano, Vê parece verde? um... Não é um laranja, porque é peixe, é um laranjinho assim. Tá, tá Bota esse verde mesmo, o é verde é né? verdão também. Mano, é engraçado que os energéticos tem cor do, do, da, da, da embalagem do energético, tá ligado? Basicamente, é. Esse aí é cor do energético normal, né? E esse daqui, esse e é o último? vou botar esse agora. Não, é, esse é o último. É branco mesmo. Pode botar mais um pouco do branco aí, que tu botou muito um pouquinho. Tá bom. Agora, agora vamos provar, pode... vamos... Deixa eu prov... ver a cor que ficou aqui. Mano, ficou um, Uma mistura, né? Não, Olha, não mudou a cor... a cor, a cor ficou basicamente esse daqui, ó. A cor do vermelho, basicamente, né? É. Do laranja. Do laranja, né? Ora, prova isso aí. Sabia que o pêssego pegou mais? O uva ele pegou quase. O pêssego que é. Tá até um cheiro forte de pêssego aqui. O pêssego é um dos mais. que tem um gostinho mais gostoso. Vou provar aqui, ó, galera. Vocês vão ver, é, não é não mas vou, prova. provar. vou provar. Esquentou ou vou provar, rapaziada? De tão quente como? Ah, agora parou de gravar. O dele do dele. Olha, mistura tanto, que só tem gosto de pêssego. Mano, é. É que eu, é, o pêssego... Uhum. Deu, o pêssego foi o que mais pegou, tá ligado? Foi mais forte, né? E no finalzinho, no finalzinho, tu sente um pouquinho de, de uva. De uva, ah, do e, rosto. de limãozinho. Mas eu ficou acho... bom, ficou bom. Ficou bom, ficou bem diferente o gosto. Se né? é, qual o qual, qual nome que você daria desse energético aqui? Eu Esse daria é o... energético da loucura. Esse é o mix da loucura Mix da loucura, isso aí. Oh, rapaziada, é mais um vídeo de energético aqui Faz tempo que eu não trago vídeo de energético O vídeo de energético, o último que eu trazi foi Foi o, o jogo da roleta, na verdade, não foi nem energético Mas eu vou estar de volta aí, que a rapaziada eu gosto bastante Só que é um pouquinho caro, né rapaziada Pra fazer esse tipo de vídeo aí, é um pouquinho caro, então Deixa like aí, se inscreve no canal aí, ó Comenta, comenta qual energético você mais gosta e comenta qual energia que tem na sua cidade Que não tem aqui na, na, na mesa É isso aí rapaziada Tamo junto, até o próximo vídeo Fui